A ideia foi das crianças, vamos fazer, vamos mandar uma carta para eles, para os familiares que estão sofrendo lá, né, tão distante, mas tão sofrendo, vamos fazer uma carta, né, e aí surgiu essa ideia de se criar esse trabalho, isso foi em um dia só, né, foi exatamente no dia do acontecido, e as crianças fizeram o trabalho plástico, é, as professoras criaram esse esse esses desenhos com os alunos, esses, essa união desses bonequinhos de mãos dadas, a pomba, a, a identificação da criança, da pomba com a paz, com um símbolo né, da paz. Né? E eles escreveram com a letrinha deles, mas eles passaram a mensagem deles, aquilo que eles estavam sentindo, aquilo que eles tinham vontade de falar para todas aquelas pessoas que estavam sofrendo lá nos Estados Unidos. Naquele tempo, a gente era criança, geralmente tudo que acontecia comovia como eu via, né? Aí eu lembro que aconteceu, aí a gente, todo mundo queria ir para esse passeio, para passar energia positiva. E eu, né? Chegava até chorar de olhar na televisão, aquela coisa toda acontecendo, e aquilo mexeu com a gente. Foi todo mundo aqui, ó. Estudar daqui sempre foi bom. Acho que foi a minha infância toda aqui. Na primeira, a quarta série, prezinho, tudo isso. Foi aqui nessa escola. Muito bom aquela época. Muito mesmo. Meu sonho era ser professora de matemática, mas naquela época, porque hoje em dia eu odeio matemática. Aí eu queria ser professora de matemática, seguir os, os passos do meu pai mesmo, que ele tinha lutado muito para conseguir se formar e tudo. Agora eu tô terminando o ensino médio, aí eu faço um estágio no Fórum de Ceilândia e eu decidi por vez isso que eu vou fazer direito. Eu quero ser promotora e ser ministra do STF com isso eu quero, tipo, defender mesmo, tirar de lá os corruptos e tudo, para ajudar mesmo a sociedade. Vivemos num país mais justo e igualitário. Esse sempre foi o meu sonho, ajudar as pessoas. A gente não pode jamais, né, jamais, deixar de levantar e fazer novamente, e continuar, e bater na mesma tecla, e levantar a bandeira. Né, da, da boa educação, da educação de qualidade, da educação transformadora Aquela que vai transformar a, a essa sociedade caótica né, Essa realidade que eles vivem né, em uma vida diferente Vamos dizer, Renato Russo, quem acredita sempre alcança né, Fazer educação nessa comunidade é tudo que eu queria né? Hoje eu faço o que eu gosto Porque quando você faz o que você gosta de fazer, você faz com amor e você faz bem feito.